Vamos caminhar pela rua junto com o Aran na câmera. Aran, mostra sua voz. Oi, estou aqui. Vamos começar com duas pessoas fazendo a seguinte pergunta: O que você tem curiosidade de saber, de então, aprender? Então, eu sou o seu Pedro, o seu é? O São o é Tomé. E o que outro é? Sou José Safio. Safio, meu é Melson. Nós estamos fazendo, né, uma entrevista? Uma visita. É. E aí eu gostaria de perguntar para os senhores é, sobre a curiosidade da vida, né? Da vida. É, da, da vida do ser humano. O que é ah, a curiosidade? Uma curiosidade, curiosidade é, é escolhida por cada um de nós, é individual. Tem, um, tem uma pessoa que, que quer fazer isso, isso e isso. O outro já faz diferente, o outro já faz diferente. O outro já faz diferente. Compreendeu? Essa é a minha curiosidade, como eu já falei, né? É sempre conhecer algo de bom, daquilo que vai se destacar com a minha vida no dia a dia, né? É dessa, dessa forma que eu vejo. Então vamos? O que, que você queria ser quando você crescer? Quando eu era pequeno, eu pegava aqueles carrinhos lá de brinquedo, né? E aí desmontava tudo e montava de novo, às vezes não conseguia nem me colocar para funcionar de novo. Não pode da gente não. O que você queria ser quando você crescer? Esse. Bombeiro Ai. também. É. Ele também tem a curiosidade de ser bombeiro. Olha aqui Patana, o que, que você queria ser quando você crescer? Bombeiro também. Todo mundo quer ser bombeiro, por quê? Oi. Estamos aqui conversando com aquelas crianças ali. Calamos de conversar com elas. E agora vamos partir para uma segunda questão que eu acabei de pensar aqui. Vamos caminhando. Da mesma maneira como fizemos há 10 minutos atrás, faremos agora. Começaremos com duas pessoas na seguinte questão. Meu amigo, você já teve um sonho frustrado? Qual? Começo. A Emerson Sonhos? responderá. Sonhos frustrados. Pedro. Não, nunca tive um sonho frustrado. Todos os sonhos que eu sonhei, foi realizado. Então, pouco de dificuldade, mas realizei. Isso foi uma coisa que marcou no meu coração e foi uma frustração muito grande. Né? Eu, foi um dos sonhos, os maiores sonhos frustrados da minha vida, que desde criança eu sonhava em ser um soldado do exército. Como músico também, não consegui o do, do mundo. A escolha. No mundo a... e falta de opções que o mundo às vezes prega para você. Deus. Você lutou, não desistiu. E o seu sonho não foi frustrado. E hoje você está aqui para a glória de Deus, né? E é Deus, bom, Deus tem Deus. abençoado e todos os dias sempre tem um carinho para consertar. E pra eu peço que ele abençoe mais outras pessoas que estão no desespero e certo. Agora vamos fazer uma pergunta aí se você. Ele... E aquela Brasília, ele não vai sair dali não. Acabou. Fizemos a entrevista, conversamos com quatro pessoas O Alan na filmagem, o Melson como condutor de entrevistas E eu como participante, ativo E aí? Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Essa é a mensagem desse final, dessa entrevista porque é uma mensagem que marcou em nossa vida. É. Amém. Amém. Pode cortar. Cortou. Plim, plim.